Opa, tudo bom? Meu nome é Márcio Guimarães, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou corretor de imóveis e sou especialista quando o assunto é ajudar as pessoas a conseguirem ser aprovadas no financiamento para conquistarem aí o seu tão sonhado imóvel. E no vídeo de hoje eu quero falar com você que precisa comprar um imóvel, precisa financiar o um imóvel e de certa forma vai precisar de ajuda de alguém, vai precisar compor renda com alguém, às vezes um parente, um amigo ou a companheira, não sei com quem que você vai compor renda e tem dúvidas e algumas informações são importantes você saber antes de compor renda para que este tal benefício dessa ajuda para você compor a renda e conseguir o seu financiamento não venha te trazer alguns problemas futuros. Então você precisa estar ligado em todas as informações necessárias tanto para poder fazer essa composição de renda e tudo aquilo que esta composição de renda vai afetar aí no seu contrato e na sua vida durante o tempo que você fizer que estiver pagando esse financiamento e até depois de conseguir é, é, quitar o seu financiamento né então vamos lá muitas pessoas às vezes me perguntam a primeira coisa é se as pessoas que vão compor renda de financiamento é necessário ter o nome limpo, tá? A primeira dúvida, ela é muito clara, gente, para qualquer financiamento de crédito, tanto no Caixa Econômica Federal, Santander, Itaú, Banco do Brasil, seja lá qual for o banco, é necessário você ter o nome limpo, tá? Além de ter o um nome limpo, a mesma coisa como uma pessoa vai fazer o financiamento. Vai precisar ter um bom score, vai precisar comprovar renda para que tudo isso seja somado junto com a renda da primeira pessoa. Vamos dar um exemplo. Você quer fazer um financiamento, você já tem o valor de entrada, você já tem lá, vamos supor, o FGTS, ou não tem o FGTS, mas para financiar, você vai financiar lá, por exemplo, 200 mil reais. E a sua renda não, compor, não comporta a primeira parcela, que tem que ser de 30%, da sua renda. A primeira parcela não pode ultrapassar 30% da sua renda, tá? Então, para não estender muito esse vídeo para não complicar ainda mais, você lá tem uma renda, por exemplo, de R$ reais Ou seja, resumindo R$ reais você não vai conseguir financiar um imóvel de R$ mil reais. Então você vai precisar compor renda, vamos lá, com o seu pai. Você pede lá o seu pai para entregar a documentação, ele tem uma renda boa, ele ganha lá uns 8, 9 mil reais. Tem o um nome limpo ele vai te ajudar a conseguir esse financiamento. Primeira coisa que você precisa saber e levar em consideração e isso eu falo para todos os clientes que vêm com essa informação aqui para comprar imóvel comigo é se o seu pai, esta pessoa que está te ajudando a compor renda, ela vai realmente ajudar você a pagar o teu a tua primeira prestação? Se eu fizer um cálculo assim de cabeça dos 200 mil reais hoje com a taxa de juros que estão sendo praticadas Hoje, no mercado é, imobiliário, é, mercado financeiro, no mercado nos bancos, é em torno de mais ou menos 8%, 8,5%. Colocando de cabeça, vai me dar uma prestação de mais ou menos R$ 2.100. E daí você ganha R$ 1.50,0. Como você vai pagar essa prestação? Né? Então a primeira coisa que você precisa levar em consideração é não é conseguir compor renda com alguém para conseguir aprovar o financiamento. É se realmente é esta pessoa que vai compor renda com você ela realmente vai te ajudar a pagar o seu financiamento. Mas também tem aquela situação onde você tem lá R$ 5.000, né, ou melhor, mil reais, vamos dar um exemplo, e você precisa apenas de mais R$ 1.500, R$ 2.000 de renda para conseguir um financiamento. E aí você pede o seu irmão para fazer a composição de renda, um outro caso, né? Então a renda do teu irmão lá tem lá mais R$ 2.000, R$ 3.000, consegue compor renda com você e você vai conseguir lá o teu financiamento teu financiamento e aprovar. Te pergunto, a parcela do financiamento que não coube dentro do teu orçamento, foi necessário você pedir o seu irmão para compor renda, né? OK. O seu irmão vai te ajudar a pagar? Você vai falar para mim: "Não, Guimarães, porque eu tenho uma boa renda, eu consigo aqui me apertar e consigo pagar." Legal, mas aí vem uma pergunta e é isso que é o assunto do vídeo de hoje, que é a composição de renda, onde você precisa se alertar para não tomar alguns prejuízos aí no financiamento, que é o seguinte: o seu irmão, ele é casado? vamos supor que hoje ele é solteiro ele case em comunhão total de bens você sabia que todo mundo que compõe renda com você ele ele ele ele também é dono do imóvel que você está pagando independente se é você que está pagando a total parcela ou se ele não está pagando nada no contrato de financiamento as duas rendas as duas pessoas são responsáveis pelo imóvel e no final das contas quando acabar esse financiamento vai ser necessário que o seu irmão passe a parte dele para você no, no, no, no, na Escritura. E será que a esposa dele, com quem ele vai casar, ou com quem ele está casado, vai permitir isso? Será que você não vai ter um problema? Se foi o seu pai que entrou no financiamento com você, a sua mãe, quantos irmãos você tem? Você se dá bem com todos os seus irmãos? Tá bom, Guimarães, não é meu pai, não é minha mãe, não é meu irmão, é uma colega minha. Pior ainda, se essa colega casa, se acontece alguma coisa, a família dela precisa daquilo realmente dos bens que ela tem. Você já imaginou isso? É muito legal a gente realmente utilizar, que hoje os bancos deixam a gente fazer a composição de renda, né? Para que você consiga o financiamento. Mas leve em consideração e a dica que fica para esse vídeo para você é o seguinte: sempre que você for compor renda com alguém, compõe a renda que realmente participe com você neste financiamento porque no final das contas, quando todo o financiamento for quitado, este imóvel também vai ser desta pessoa que te ajudou a conquistar esse financiamento que ajudou você a comprar. Geralmente utilize pessoas que são seus companheiros ou sua companheira ou até mesmo seu irmão se vocês estão comprando imóvel junto ou seu pai se vocês estão comprando imóvel junto, mas faça um contrato para que todos fiquem sabendo é, de quem é a parte de quem e quem vai pagar quem porque caso aconteça algum problema né é, infeliz aí na, na família alguém sofra algum acidente Deus me livre e guarde aconteça alguma coisa nós temos que prever isso realmente você vai ter um problema futuro com o seu contrato, com pagar o seu contrato e quando terminar de, de, de, de pagar o financiamento, tá bom? Essa é a dica de hoje, se você gostou do vídeo e tem gostado dos vídeos que eu tenho postado aqui, tem te ajudado, curte aqui o vídeo, clique em curtir, não esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal e acionar o sininho, para quando eu postar vídeos como esse, você também possa receber a notificação aí no YouTube. Eu agradeço a todas as pessoas que têm assistido meus vídeos e têm colocado aqui embaixo nos comentários os elogios, as críticas, as sugestões de vídeos... Esse vídeo realmente saiu de uma das perguntas que é um, um, um, um inscrito aqui no canal acabou me fazendo, achei interessante postar isso aqui, criar um vídeo. Então não deixe de curtir, não deixe de assinar para que o canal possa crescer na comunidade e possa atingir o maior número de pessoas para ajudar você e muitas outras pessoas a conquistarem aí o seu tão sonhado imóvel, tá bom? Forte abraço, vou ficando por aqui, meu nome é Márcio Guimarães e vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau, até mais!